Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque. Hoje vamos tratar, aí na segunda parte, aí, depois da entrevista com o Ricardo Souza, o CEO da Education, uh, sobre empreendedorismo. Agora vamos falar com o um empreendedor aí, que isso não tinha nem tecnologia, não havia absolutamente nada. O Jairo Sérgio de Abreu Campos, que é o fundador do Block News e toda essa estrutura que a gente tem aqui, tudo isso deve-se também ao Jairo, ao trabalho do Jairo. Obrigado, Jairo, muito obrigado pela sua participação. Uh, tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Né? Estamos aqui felizes comemorando mais um ano, só que são 37, né? 37 anos não é brincadeira. Muito desde, tempo. desde o tempo que, era, que foi um, um tabloide de quatro páginas, né? de cinco mil exemplares, para que nós somos hoje. Né? Isso é muito importante para todos nós, para a cidade principalmente, a região, que tem um jornal de peso, um jornal com Credibilidade que sempre foi a nossa marca. É. E você e o Humberto fazem parte disso, né, Fernando? Falando em Humberto, está lá na redação, Humberto Chalube também. Aqui é uma homenagem aqui ao Jairo Sérgio, aqui, o fundador aí do Block News. É, já se vão aí 37 anos, né? E a nossa parceria é, é, já faz 34. 34. É um longo tempo, uma longa jornada é que o ideal que prevaleceu produziu um bom jornalismo dar voz à comunidade permitir que as pessoas possam se expressar livremente é, fazendo as críticas quando necessário e o elogios também quando merecidos eu creio que o jornal realmente consolidou a presença na região né, do modesto tabloide que nasceu aí, que o Jair pode contar melhor, é para atender a sociedade de isolamento do Boqueirão, e, e se tornou hoje um veículo para toda a cidade e para a região. Exatamente. E a de hoje a gente está aqui na internet, e produzindo conteúdos na internet também, ampliou então a possibilidade para todas as pessoas do mundo. Né? A gente pode ser assistido, acompanhado, lido, em várias localidades, em de função dessa maravilha que é a internet permitiu essa expansão né, do pensamento aí tanto para o bem também, como para o mal, né, que a gente assiste esse de fake news e é bom por isso que jornais como o Boqueirão, o News pode, pode existir para que ele possa também ser uma, uma luz aí a ser criada. Exatamente, Humberto. Aí você tocou bem desse assunto. <coughs> o Nós que começamos e você também tem, tem está lembrado, naquela época, né? é, a gente levava o, o, praticamente o jornal o Petstap debaixo do braço. E hoje nós estamos aqui com um programa na internet, né? no, no, porque o grande problema no, é, é acompanhar a evolução das coisas, e nós estamos aí. Se nós temos esse jornal aqui diário pela né? internet, e, e, e não temos mais agora, agora é digital, porque o papel é muito caro, né? A gente fazia em papel, fazia, foi feito em tabloide, foi feito em standard, né? Mas hoje, praticamente todos os jornais, né? Alguns só, que, que ainda existem no papel, mas a tendência a gente sabe que cada dia que passa fica mais caro o papel. E num, e num mundo em que a, a economia balança, né? a primeira coisa que as pessoas fazem é de cortar o jornal diário. Aí começa a fazer o jornal no, no, no fim de semana, mas o, o, nós sabemos que as contas não, não são só no fim de semana, as contas são o dia todo. Eu acredito que o futuro vai ser esse mesmo, vai ser tudo na internet, online, né? onde você tem a oportunidade... De, de estar vendo o, o, o entrevistado e se você quiser inter, intervir, perguntar alguma coisa, você, tá, você está à vontade. Não era que nem naquela época que, quando saiu uma matéria, você tinha que mandar uma carta para a redação, né, <risos> para contestar. isso <risos> <risos> Então, nós estamos evoluindo e a tendência exatamente é essa. São grandes desafios, né, Jair? Grandes desafios, mas a essência. O jornalismo, da credibilidade, né, e a gente tem aí ao longo da, dos 37 anos, uh, que nem o Humberto comentou, 33, 34 com a, com a Enfoque, né, então ao longo desse período aí mostrou a credibilidade e temos uma novidade também, hoje boa parte das nossas páginas já estão na Biblioteca Nacional, né, inclusive se o Felipe depois puder pesquisar em Biblioteca Nacional, uh, ainda como o Jornal do Boqueirão, né, mas aí a gente tem aí disponibilizada mais de 17 mil páginas, um trabalho da, do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Hum. O Sérgio Williams comentando isso: ou seja, acesso em qualquer lugar do mundo, você pode acessar Exatamente. na Biblioteca Nacional todas as edições do, News, do Jornal do Boqueirão, depois Boc News, Jornal Boqueirão News, e agora, agora que eu digo, é mais de uma década, Boque News aí, que é o depois os seus filhotes, digamos assim, o site bocnews.com, esse próprio programa, a TV BocNews, News, no canal no YouTube, as redes sociais, e a gente crescendo que nem o Souza coloca. 37 anos passou por muitas mudanças e continua um veículo de peso, um veículo que marca. Né? Exatamente. A Verdade né, e a Honestidade, né, que é um jornal que sempre optou por, pela verdade, né, nunca fez acordo com, com ninguém, Sabe? Nunca tivemos, tivemos parceiros, uhum. mas não a ponto das pessoas intervirem no editorial desse jornal. Isso nunca aconteceu, né? Que é uma coisa rara. Às vezes, até por questão de amizade, você pode até ajudar alguém, que é coisa normal, mas nunca fugindo da, da realidade do jornal, né? que é sempre ser ímpar com tudo. Exatamente. Só para a gente ter uma ideia. O Sérgio me mandou aqui 17.255 páginas já digitalizadas. São 1.254 edições, de 86 até 2021. Ainda tem alguns buracos que o Sérgio está tá, tá finalizando, tudo lá no site da Biblioteca Nacional. Enfim, é a tecnologia a favor também da memória Exatamente, né? da, da história, né? né? Da história, né? Porque também, se você for ver. Uh, nós temos também o jornal Papel, né? Sim, claro. Na biblioteca da, da Santa Cecília, da própria. Ali da. que fica ali no. Hemeroteca. Hemeroteca Rodão Mendes Rosa. Exatamente, nós temos o um jornal. É só que pode. Mas chegou uma época que não foi feito mais, né? Que passou para digital não teve A pandemia como. contribuiu para isso. É. Né? Eu acho importante, né? Pra, a gente deixa o trabalho aqui, a gente vai, mas o trabalho fica, né? Exatamente, eternizado. E, eternizado. E, aproveitando aqui o enfermo. Olha lá, olha lá, já tem algumas páginas aí, ó, o primeiro jornal aí, o primeiro jornal aí, o Felipe está colocando aí para os nossos internautas, olha lá, agenda do editor lá, Jairo Sérgio, está na internet, no site da Biblioteca Nacional, então, boa parte, volto a dizer, são 1.254 edições já disponíveis, né? Uh, mais de 17 mil páginas em todos os formatos. Olha ah, é o primeiro jornal, Jair. É. Março de 86, está aí. Ah, e, e, e, e, e é a questão de realçar e ser o, o honesto, né? Que quem muito ajudou também o, o jornal nesse começo foi o Aurelinho do né? Uhum. Você conhece a Aurelinho do Teles, né? Foi, depois eu fui trabalhar na, na, na Orla, mas foi uma, uma pessoa que me incentivou naquela época, inclusive, né? Na segunda fase, né? Na segunda fase. Que a primeira foi uma década antes, é, que você fez nove exemplares. Nove exemplares, né? Né? Em 77, não é isso? Foi isso? 76 76, 76. 76, nove exemplares. Mas aí. É, não deu momento, certo, né? Não. Mas veja você, não é que não deu certo, né? A gente. É o destino, né? Uhum. Porque se ele desse certo, talvez eu não tivesse, né? Sim, a continuidade. A continuidade e, e, e o jornal estando comigo, que sou o criador do jornal, evidentemente, né? Podia ser outra pessoa e tudo mais, mas não. Aí teve o hiato de 10 anos, né? O hiato de 10 anos quando voltou em 86. Uhum. Inclusive, voltamos no plano real. Plano Real não, como é que é o... sanei. É, Plano Sarney. Sarney. É. Sarney. é foi... <risos> não era fácil, inflação, nós... Voltamos. Não, mas aí foi, foi quando foi possível, né? Sim. Que deu um corte da inflação e ficou tudo bom. E uma das pessoas que me ajudou, que incentivou, né, já não está mais conosco, todo esse pessoal que eu estou falando, não está mais com a gente, né? Eu estou falando do Jamil Apene. O Jamil Apene, ele era na oportunidade presidente da Sociedade Amigos do Bairro do Boqueirão. E ele, eu não queria, né? Voltar a, a fazer o jornal novamente, depois de 10 anos, né? Mas ele insistiu tanto, tanto, tanto, que. Foi lá, você vai lá, você faz, vê quanto custa que eu pago, né? Aí fui para casa pensando, faz, vou fazer. Aí foi quando começou tudo novamente, né? Foram 5 mil exemplares, como eu falei para vocês. Um tabloide, tabloide, tabloide branco, não tinha colorido, né? É, exatamente. Época. É aquele primeiro, assim, que é, foi exatamente. mostrado ali, tá Eu voltei, coisa e tal. E, e ficou gozado, né? De lá para cá são 37 anos. Não é um. Não foi ontem, né? Faz muito tempo. E, evidentemente, a gente fica feliz por estar aí daqui podendo falar, né? Às 10 e 10h15 e, e, um... e 10 15. 15 né? Mas enfim, aí também os vários e vários profissionais que passaram por aqui, exatamente. Mas, mas isso a gente vai aí... depois do intervalo comercial, tá é, bom? É claro, Porque tem que faturar, que você sabe muito bem, né? Já é. <risos> e a gente volta lá com o Xalube também. Depois, tá? Vamos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.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 Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Kalil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Kalil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento.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 E agora, Celso Vernizzi. O Aumento Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Sextou e com o tempo de verão em pleno outono, mais um dia de muito calor. Temperaturas acima dos 30 graus no litoral, na capital e no interior paulista. Fim de semana com muito aproveitamento, muito sol, calor. Voltam aquelas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas próprias que acontecem no verão no outono também com esse calorão, sábado quente e domingo mais ainda, 32 a 33 graus no domingo, anunciando aí também, antecedendo a chegada de uma frente fria que passa pelo oceano Atlântico, mas que vai interferir um pouco sobre o continente, principalmente o litoral, mas o fim de semana de aproveitamento e muito calor, não esqueça um bom filtro solar, tá bom? Grande abraço! O Celso Verniz, obrigado aí pelas informações. O homem do tempo, vamos lá para a redação com também, obviamente, um dos colaboradores, aí, importantes colaboradores do Boc News também, Xalub, por favor. É, já se vão aí tanto tempo e tantas aventuras, né? Já que a gente é, tem que viver para poder é, levar o um legado do jornal. Eu creio que o mais importante nessa trajetória foi a construção da, da marca de credibilidade, que você bem ressaltou, e nesse cenário atual né, é extremamente importante a gente ter alguns redutos onde o leitor, o telespectador, as pessoas que acompanham as notícias, possam ter a certeza de que ah, o conteúdo que está sendo produzido é feito com bastante cuidado, é com bastante ética, com a percepção de que todos os lados devem ser ouvidos. É, e as, as, as acusações devem ser comprovadas, então eu penso que é, é, dentro desse universo hoje, que a gente acompanha das redes sociais, as fake news, é, o Boqueirão News ele está dentro desse contexto de ser um veículo, assim como outros que a gente tem das mídias tradicionais, que também estão há muito tempo é, dentro da, do mercado, ele tem o respaldo de ter uma história de credibilidade, e eu acho que isso é um ponto de referência e me, tem muito valor no contexto de Uber, onde a pessoa pode é, ter a certeza de que aquela, aquele conteúdo que está sendo produzido, ele foi é, produzido com muito cuidado, com muita atenção, para que se evite o que a gente assistiu, tem assistido aí né, nas redes sociais, essa propagação de, de mentiras e... e isso, ah, é isso, é, isso é impressionante. Isso é impressionante. Contexto, é, de certa forma, acho que nós todos que estamos aqui há tanto tempo aqui no front é, devemos ter um pouco de alegria de saber que isso foi construído, um pouco de orgulho, Correto. de saber que, é, pelo menos, está se tentando é, manter um tipo de conduta dentro dos meios de comunicação que é extremamente relevante e importante para a sociedade de maneira geral. Exatamente. Você falou, tocou nesse assunto, eu me lembrei de outro, que faz parte do contexto né, de credibilidade. E hoje nós temos a pesquisa eleitoral, né? que é um dos grandes produtos, do, um, do, um dos grandes momentos do jornal, onde fica todo mundo né, esperando. Eu, eu, eu brincava na época, naquela né, a pesquisa do boqueirão do Ferrão de Maria, o, o grande mestre nesse sentido, uh, é, é, ela era mais esperada do que a filha da Xuxa. Você está lembrando quando a, a Xuxa anunciou que ia ter um filho? Pô, tu, o Brasil todo queria saber, Ficou aquele desespero, o filho, a filha da Xuxa, a filha da Xuxa, e a, e a pesquisa do Boqueirão era isso, né? E tanto é que essa nossa credibilidade não, nunca foi posta à a, a prova, porque não, não existe, não, não tem acordo. Né? E eu me lembro de uma passagem que, que, importante, né? Eu estava na Câmara, foi naquela na, eleição da Thelma como Papa, né? o Eu estava na. 2003. É? 2003. A eleição foi em 2003 e tomou posse em 2004. Exatamente. Eu estava. É, no dia da. da semana da. O Fernando não lembra disso aí. No dia, na da semana do. da eleição. Da eleição. A, o Ibope dava a vitória da Thelma. né Sim. Um dia, dois dias antes, dois na sexta-feira, o Ibope dava 10 pontos percentuais Ex a mais. Exatamente. Em e eu a a tive a, a, a paciência né, de, numa de, de quinta-feira, que eu sempre cobria a Câmara, né encontrar com a Cassandra. Eu falei, Cassandra, você perdeu a eleição. Ela ficou olhando para mim assim, como falou, como, como, Pedro? Você perdeu a eleição. Né? Falei, não te luta com, com o Ibope, né? Que nem existe mais. Não, exatamente, graças a nós. Não. É, foi, porque veja você, você está lembrado, vamos fazer, tem que contar a história toda. Depois dessa eleição, a tribuna não contratou nunca mais. O Ibope, ela... ela Criou posto, o instituto dela. O instituto né? dela, que também que também, que também era mais honesto. Né? E eu, eu, eu, eu acho tão guardado que, Aí vocês acertaram a pesquisa, eu falava assim, não. Nós nunca aceitamos, isso aí não é um jogo. Né? O que nós fazemos é chegar mais perto do resultado oficial, que nós sempre chegamos mais perto. Nós nunca. Né? Sim, claro. Caramba. A pesquisa é uma tendência. tendência, é como... né? E foi isso. esse, esse caso... e, e, e aproveitar também que eu estou. O Celso Verniz aí, que faz tempo que eu não falo com ele. Quer dizer, eu conheço o, o pai dele, conhecia na, na época, né? ele nem era nascido. Era o Celso Vernizzi, o Narciso Vernizzi, que era o pai dele, que era o homem do tempo naquela época. Né? E eu quero deixar um grande abraço aqui para o Vernizzi, né, que estamos vivos, é né? isso que importa. Fala, Fernandão. Exatamente, aí, enfim, essa questão da pesquisa, que acabou sendo um marco, aí, digamos assim, a Enfoque faz pesquisa desde as eleições de 96, né, na realidade tomou posse o então prefeito Beto Mansur, mas desde 96 aí com Datafolha, que a gente mostrava justamente uma certa tendência, Até tudo esqueci, no papel... É, é, com, esqueci, a diferença foi 1. 7, 1. 1.771... 1. votos do Papo em relação à tela É, aquela é, era... Exatamente, momentos marcantes. Foi, foi. A, a própria vitória, a votação expressiva que o então uh, vereador Kenny Mendes teria, que foi muito criticada, o pessoal acha que é fácil, mas foi muito criticada, que a gente, a gente foi muito criticado no final ele foi, até hoje, o mais votado da história da cidade, como é. vereador, mais de 25 mil votos. Né? Na última eleição, para o prefeito Rogério Santos também, a gente apontava que ele poderia ganhar no primeiro turno ou por pouco não levaria, estava né? ali no limite. Porque pesquisa é um momento, é uma fotografia. Não dá para a gente cravar absolutamente nada. Ah, errou. Não, não errou. Você fala ali, olha, a probabilidade ele pode ganhar como pode perder. Perder não, não ir. Não, não ir direto para os, uh, vencer, mas ter segundo turno por uma pequena margem de diferença. Foi o que aconteceu. Ele teve um pouco mais de 50% dos votos é. uh, na eleição de 2020. Isso também aconteceu na eleição passada aqui, né, uh, a tendência também dos deputados. A falecida Maria Lúcia Prande, deputada, ela tinha um sobrinho que trabalhava no Datafolha e ela ficava espantado, espantada, que ela comentava com o sobrinho dela que isso ela falou para para gente, é, como que a gente conseguia ter um, um grau de, de especialmente para legislativo, que é muito, muito difícil, uhum. né? E é claro, são tendências. Você não quer dizer que a pessoa vai ser eleita porque depende de outros componentes também nesse sentido. Mas, é, mas vai ter tem, uma votação expressiva, isso você é fala. É, mas tem, tem uma coisa que você nunca falou, que é a questão, nós temos aqui três zonas eleitorais e cada uma tem um peso. Né? E na hora que você distribui o formulário, você tem que distribuir o formulário de acordo com o peso de cada... De cada... Sim, proporcional. Exatamente. Era aí que, gente, que era o mapa da nossa, até hoje, né? se for fazer, Sim, não claro. pode fazer disso. E quem é de fora não conhece essas coisas. Uhum. O cara ia lá para passar mal, ficava enfrentando Gazil, e achava que tinha resolvido o problema. Não é, né? Exatamente. Bem diferente. Xalub, a gente está indo para o final do nosso programa aí passa muito rápido Jairo. Mais perguntas para o nosso ilustre e especial convidado. Agradecer a presença do Jairo, né? a Redação que faz tempo que ele não aparecia por aqui é. e desejar a todo, todos nós né que a continuidade do trabalho é, possa se prolongar por muitos anos, que as novas gerações que estão ingressando é, mantenham esse ideal essa chama né essa paixão pelo jornalismo vivo e desejar que o Rock News cada vez mais se consumir e possa é, prestar a cumprir né o ideal que, que eu acho que Preconizou e estimulou, nós todos estamos aqui até hoje, que é o ideal poder é, utilizar o jornalismo como uma ferramenta de transformação. Então, acho que esperamos que mais 37 anos venham pela frente aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. É. Bom, eu aproveito de público para, para agradecer, né? E se o jornal chegou a 37 anos, também foi merecer o trabalho do Fernando de Maria e Humberto Salube. Isso aí é inconteste. Né? Ninguém pode tirar esse valor desses meninos. E eu fico muito feliz de ser amigo dele, de serem meus amigos. E tivemos sempre em o mesmo caminho, né? que é o caminho da honestidade, o caminho da boa informação. Né? Uh, nunca se iludimos com as coisas materiais desse planeta. Então, e, e a gente procura né, fazer um bom jornalismo. E, e, e eu fico muito orgulhoso, tanto eu como eles, de que muita gente que começou aqui, né, hoje são pessoas jornalistas de bom calibre, de boa competência né, e de grande honestidade. Né, que Eu acho que o jornalismo tem que ter muita honestidade e eu espero que esse bote esse nunca deixe de sair daqui do BocNews. Eu aproveito e agradeço mais uma vez de ter tido a chance de falar, né, que eu não gosto muito de falar, que eu fico emocionado. Mas, né, para quem está com 77 anos e 37 criando o jornal, que o jornal é criado, eu agradeço mais uma vez ao Fernando e ao Humberto desejando aqui a todos um bom fim de semana e um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, Jairo Sérgio de Abreu Campos, fundador do Boc News, que completa 37 anos nesse sábado e que nem o Jairo comentou, acho que assim, Chalube, é, assim, outros nomes que passaram por aqui estão conosco, Francisco Escala, também o Rodolfo Amaral, a Verônica, a Lucy. Isso lá nos primórdios, o Jefferson, né, os primeiros. A gente tem também jornalistas publicitários, né, vários publicitários passaram por aqui. A gente tem inúmeros profissionais que são motivo de orgulho quando a gente vê esses profissionais. A Michela, que agora uh, foi promovida, é a nova diretora de comunicação da Prefeitura de Santos. Parabéns também, Michela também, o Alex Sabino. Né, que é repórter dos esportes da Folha de São Paulo. Né, enfim, a gente foi analisar aqui uma gama enorme de, de profissionais. Pessoas que também contribuíram também, uh, na elaboração das pesquisas, né, pesquisa de campo, que é importante, e na rua. Né, vários e vários uh, jovens profissionais. Hoje a gente tem o Felipe, a gente tem a Carla, a gente tem o Vinícius, a gente tem... Uh, o Ronaldo, enfim, uma série de profissionais que estão conosco também fazendo uh, um trabalho sério, mantendo a tradição do Boc News, 37 anos e agora também disponível aí de forma mundial todas as páginas, isso já é possível, é claro, mas disponibilizado inclusive essas edições históricas que a gente tem, uh, possível graças a esse trabalho, essa parceria firmada do Boc News com o também o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, de Santos, desculpe, e agradecer também o Sérgio Williams, o Sérgio Williams que permitiu também essa possibilidade aí lá na Biblioteca Nacional. Jairo, obrigado pela sua participação, muito obrigado, sucesso também. E venha, venha porque o povo quer te ouvir, as fofocas, os bastidores, a sua coluna que é sempre muito bolida, muito bem explicada, é importante aí nesse sentido. Agradecer também o Chalube lá na redação também. Muito obrigado, Jairo. Obrigado também. Um abraço a todos e até a próxima. Então, chegamos ao final do Jornal em Foque desta sexta-feira, dividido em dois blocos. O primeiro, o Ricardo Souza, que é o CEO do BU Education, evento que acontece nesta terça-feira no Teatro Municipal de Santos. É possível se inscrever. Vai lá, se inscreva. É uma oportunidade, se você é empreendedor, para abrir a sua mente, enfim, ver a possibilidade de ter novos negócios. E depois... Aí também no segundo bloco, Jair Sérgio Abreu Campos, um empreendedor que há 40 há 37 anos uh, fundou aí, ele tinha 40 anos, há 37 anos ele fundou o Jornal do Boqueirão, depois Boqueirão News, Boc News hoje, e aí um case de sucesso de acreditar onde é possível fazer um jornalismo sério neste país. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também. Você pode rever o programa Lembrando, às 3 horas da tarde, na TV com o Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET Claro. Tenho todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.